Nessa altura mesmo, quando tu falas de 2000, 2000 e pico, e um bocadinho antes, eu ainda estava a gerir epá, os últimos cartuchos de, de uma determinada forma de fazer imprensa, não é? Uh, nomeadamente no final da década de 90, apanhei em duas experiências diferentes um bocadinho o resto disso, não é? Nomeadamente no comércio do Porto, onde eu, eu, eu trabalhei muito focado no papel, ou seja, não tinhas qualquer perspectiva ainda do, do, do online e, estavas ainda muito focado em tentar sobreviver, até numa lógica, aquilo tinha tudo uma lógica, o comércio já era da, da casa impressora, por dívidas, ou seja, tinha toda aquela lógica ainda de, de, dos formatos antigos. E de facto, muito disso só ali a partir de 2000 e picos é que a coisa se começa a, a colocar de uma maneira mais premente. Eu acompanhei isso até se quisermos mais no, no JTN, embora eu viesse do, do, do público como experiência inicial e com a vantagem que não tinha nada a ver com a internet, mas o público era desde o princípio uma redação informatizada o que pelo menos te dava, é pá, o facto de não ser uma estranheza para, para, para quem tinha que mexer, o próprio aparelho, não é? Essa primeira barreira não existia a partir e tu estavas dentro do meio. Eu trabalhava na altura muito com um camarada que, que ao fim de algum tempo, e agora nos últimos anos não sei se ainda é, diretor digital do grupo Cofina, e nós os dois tínhamos sido colegas de, de, de liceu, e competíamos um bocadinho no, na história dos gadgets e em tudo o que, que foi aparecendo, sempre eu, sempre lá à minha frente, a muitos quilómetros de distância, mas sempre com a brincadeira de começares a ter o primeiro smartphone, o primeiro, pronto, e a começar a perceber tudo aquilo que se… Que, pá, sem, sem, não, não perceber com a clara evidência de quem é perfeita no meio, de maneira nenhuma, mas a começar a perceber que aquilo ia ter uma importância e ia mudar. Uh, eu costumava, já disse isto a alunos, que é, opa, ah, vocês é que são a geração bem preparada para este universo. Eu não acho nada, eu acho que a melhor geração é a minha, porque eu consigo fazer a ponte entre os dois mundos, Epá, eu sou do tempo em que a malta tinha que cortar os fios ao telefone, para fazer um shunt, para poder transmitir uma peça ou uma coisa qualquer e sou o gajo que sabe que hoje tem na mão um telemóvel com o qual consegue construir a história que quiser. Epa, e, esta, e esta ideia de passagem, estando aberto, obviamente, a este outro lado novo, faz-me para mim, eu acho que profissionalmente eu tenho mais valias que esta geração nova não tem e há coisas que é pena deixarem de, de perceber ou deixarem, de, ou deixarem se envolver demasiado no meio. Uh, epá, e não terem esta, esta capacidade de, de, de, de fazer ponte entre estes entre esses dois tempos. Agora, o, o, opá, o, o, que, o que se passou e que hoje pode parecer muito óbvio em muitas coisas foi lento e foi devagar, nós não tínhamos noção nenhuma do que é que estava a acontecer, epá, o que estava a acontecer era uma extensão e uma brincadeira em relação àquilo que era a tua posição uh, principal, a tua atividade principal e que era obviamente produzir um jornal, no meu caso, produzir um jornal em papel, e o resto era uma, uma, uma espécie de, de, de suplemento, um apenso, sem que nós tivéssemos na altura, pelo menos nos primeiros tempos, completa noção até que ponto é que, que a disrupção eh, iria ser total. Eu devo dizer que se calhar a minha primeira noção absolutamente clara de como é que, e, já, e o mundo já ia muito à frente, eu estou aqui a exagerar só um bocadinho, mas a minha primeira por exemplo, noção clara de como é que o papel ia desaparecer, foi quando eu tive um iPad na mão. E a partir do momento em que eu tive um iPad na mão, diz, não há nenhuma razão, ao nível físico, de hábitos e tudo isso, que me leva a continuar a consumir um jornal diário na mesma perspectiva que eu tinha até hoje. E nesse momento eu tive a noção de que, que já não isto já, já estávamos a falar de uns aninhos atrás, pá, tive a noção que... Eh, estando resolvido um problema, para mim, os jornais, tinham, os jornais tinham muito boas razões, ou tiveram muitas boas razões para serem um meio com a capacidade de penetração e dominante que foi durante tanto tempo. Eram portáteis, eram de baixo custo, eram, eram, eram, eram, eram bonitos em termos de, de, de capacidade e, e de mancha gráfica, e tinham uma posição até não muito confortável, mas razoavelmente adaptável para a gente ler. A partir do momento em que aparece o iPad, isto deixa, para mim, deixa de ter sentido. Não faz sentido, não, não há nada, apesar, não é a mesma coisa, não tem o cheiro de papel, essas coisas todas bonitas que a gente gosta de dizer, mas é muito mais prático leva-se para qualquer lado, está debaixo do braço, não suja, não tem que deitar fora, pode ser atualizado a qualquer momento. A partir daí eu achei que era, que era inevitável as redações, nomeadamente daquelas que estamos a falar, das redações dos jornais, encaminharem-se para, para se tornarem redações digitais. O resto ainda são, evidentemente, ainda é muito importante. Nada disto tem a ver com o empenho com que a gente faz o jornal todos os dias do público. Nós continuamos a fazer o papel com toda a importância e enquanto tivermos, como ainda temos, leitores, é para eles que fazemos o melhor produto que conseguimos fazer, mas com a noção de que há um prazo e há um tempo, e, e, e daqui a uns tempos as coisas são, obviamente, necessariamente diferentes. Isso, não é, isso, não é, isso é um curso inteiro, não é? Como é que a gente explica o que é mesmo? Na maior parte das vezes retomando o essencial da profissão. Ou seja, não estou nada, acho que o que, que a mídia não é mídia, se cá estás-me a perguntar o que é mídia eu estou a responder o que é jornalismo, não é bem a mesma coisa, não é? O mídia está, está por todo lado e é uma série de coisas e pode ser uma série de experiências diferentes e pode ser trabalhado a diferentes níveis. Eu não estou cego, o facto de eu trabalhar num mídia, comunicação, OCS, comunicação social, não me deixa, não, não me faz ignorar que o mídia pode ser outras coisas completamente diferentes Pode ser, mídia pode ser, bem feito, uma conta no Instagram em que tu só metes determinadas informações. E eu não tenho nenhum preconceito, pode ser uma experiência interessantíssima, enriquecedora e tudo, são coisas diferentes, já não é jornalismo, por exemplo, neste caso, mas não deixa de ser uma experiência como de mídia, uma, uma coisa como o House of Highlights, que é uma coisa norte-americana que te passa, no fundo, Highlights de desporto, de de, de, de, de nomeadamente de basquetebol, tornou-se um fenómeno, e tem tens, e tens piada, e é o que é, mas é mídia, é mídia, e é, ou seja, a primeira coisa que eu tinha que lhes explicar é que as ferramentas que estão disponíveis para fazer mídias são inúmeras e nunca houve tantos recursos para fazeres com razoável facilidade como tens hoje, não há de maneira nenhuma, nenhum período da história que se compare a isso. Se, em contraste, Provavelmente também nunca houve em alguns, nomeadamente nos tradicionais, tão pouco dinheiro para fazer determinadas coisas. É mau, mas é assim. Eh, jornalismo é outra coisa. Eu aí tenderia sempre a voltar eh, quase a, e, e aquilo que eu aprendi nos últimos anos até trabalhando com o Novo Mídia. É, importante preservar o, o essencial da profissão, é importante preservar a nossa ideia de que os jornalistas são um intermediário entre a informação, o trabalhá-la com critérios, com enquadramento, com o envolvimento de, de mais do que uma pessoa e equipa, para conseguir. Produzir a melhor informação e a busca pela pela verdade ou da aproximação a qualquer busca de, de, de verdade e da opinião. E por isso, um bocadinho duas coisas diferentes. Ou seja, se eu acho que que os mídias estão um bocado por todo lado e, e há uma série de, de opções que tu podes tomar e que tu podes trabalhar, depende da atitude com que as trabalhamos, no jornalismo tem alguma tendência a voltar ao. Ou inicial, ou essencial, para, para os ajudar a definir ou para os ajudar a perceber onde é que vão, para o que é que devem ir, o que é que devem estar, onde é que, devem, que terrenos é que devem pisar. Pode ser um bocadinho um refúgio confortável da minha parte, mas não tenho visto muitas coisas que me tenham contrariado nisso e ajuda que, que a gente trace fronteiras entre o que é jornalismo e entre o que é outro tipo de, de, de comunicação. Sim, Sim, o jornalismo está em crise, não é normal um país ocidental, por muito pequeno e com o déficit de literacia que nós tínhamos, que só tenha praticamente, neste momento, dois jornais de referência diários e um deles completamente ligado às máquinas. Isso não é normal. Não é normal que, que um país ocidental do primeiro mundo tenha o nível de imprensa local que nós temos. Não, não é normal, isso é uma crise por muito que nós não identifiquemos ou não, não percebemos até que ponto é que ela existe. Não é normal que a maior parte, até das rádios, vivam em situações de fragilidade de, de, de, de tudo isso. Quer dizer, não, é evidente para mim, me parece, apesar de haver agora ultimamente mais alguma movimentação pelo lado das televisões, que em alguns pontos epa, é porque não, não tiveram um mercado de novos mídias que os desafiem suficientemente Uh, e que tem a ver com esse atraso uh, Um jornal como o Público, não estou a dizer nada de novidade nenhuma, fez 30 anos e continua a dar prejuízo. Uh, ninguém pode estar bem enquanto der prejuízo, mesmo que tenha uh, a suportá-lo uma, empre uma empresa, um benemérito, se quisermos, como, como é a família uh, Azevedo e, e, e, o, e o grupo SONAI. Não. Epá, a gente gostava de dar lucro é isso que te torna mais livre, não que, que, que haja constrangimento nenhum, este foi o, o melhor casamento, eu já passei por, por muitos mídias, não conheço nenhuma relação de, de, de respeito e de, e, de, e de casamento como esta, uh, mas isso não quer dizer nada, nós jornalistas devemos, como em todas as coisas, acho que um bocado na vida, conseguir sustentar a operação que fazemos, porque isso dá-nos liberdade e dá-nos obviamente mais poder para, para, para inventar, para fazer melhor, para, para criar coisas. E nós não temos essa possibilidade, por isso não haver crise. A segunda parte da tua pergunta é quem é que abriu? Eu não, eu não acho que seja só, até porque as potencialidades estão aí, mas evidentemente o, o, o, a internet e o digital tornaram-se foram disruptores daquilo que, que, que acontecia e do um ram-ram. Mesmo que não, porque criaram entidades novas, porque criaram hábitos novos, porque, porque transformaram o, o consumo de informação de uma maneira gigantesca. E, e voltamos àquilo, àquilo que eu dizia, tanto tu nunca tiveste tantos meios para fazer coisas e tanta facilidade para fazer coisas e infelizmente, no caso dos jornais, nunca tiveste tão pouco dinheiro, porque isto já foram negócios rentáveis, que davam muito dinheiro, que, que pagavam-se a si próprios e que davam lucro, e hoje... Quantos de negócios de mídia, em Portugal, vamos ser sérios? Quantos de negócios de mídia destes tradicionais, e no meu meio que é a imprensa, quantos deles é que dão um lucro? Evidentemente nos vieram roubar, mas não só foi só isso que aconteceu. O que aconteceu é que eles foram suficientemente inovadores para criar novas coisas que nós não tínhamos. Algumas delas, têm, tu tens aproximações a algumas coisas que nós, nós tínhamos, mas há coisas completamente novas e infelizmente a maior parte dos mídias não tinham à sua frente engenheiros, porque se tivessem engenheiros que se calhar tinham conseguido perceber mais cedo o que é que estava a acontecer. Como não tinham engenheiros, e a maior parte dos mídia, e tínhamos que voltar atrás na história, em Portugal, partiam de, de, de bases que ao nível do pensamento e da gestão estavam fragilizadas, um, para mim é clara a questão da nacionalização enquanto enfraquecimento do, de uma série de, de capacidade que tu tens de ter de gestão, não é, não é ao nível da redação, isto não é a culpa dos, dos editoriais, tem que andar a fazer outra coisa, é ao nível da, da gestão que não fostes capaz de ver o que estava a acontecer. Então não fostes capaz de perceber que a necrologia ia sair dos jornais para passar para, para, para as casas de, de funerárias? Ai, não fomos capazes de antecipar que que o imobiliário, que era uma das receitas dos jornais pelos classificados, de repente deixou de ter qualquer razão de ser para ter para não haver pesquisas na neta? Ai, não fomos capazes de ver que, que uma craiglist antecipava o fim de todas as ofertas de emprego e todas as vendas em segunda mão e o whatever? Tudo isso foi acontecendo, nós não tínhamos capacidade nem ferramentas internas dentro da maior parte dos jornais para combater isso. Dos melhores exemplos que eu conheço é o da Shipstead, lá em cima no norte da Europa, e eles explicaram uma vez, para quando nós não conseguimos, a gente usou uma coisa muito, muito fácil, uma frase muito fácil, if you, can buy, if you, can, if you can't beat them, buy them. E o que eles fizeram foi comprar, eles viram aparecer um gajo lá no sul da Noruega, ou lá que era, que estava a construir um site sobre eh, informação imobiliária, foram lá e, pumba, compraram aí, conseguem ter, ah, site de encontros, dates, aquilo que os jornais faziam nos classificados, compra. Porque de facto, e eu acho que aí ainda há muitas coisas para explorar, mesmo dentro de um, de um público, tu tens uma superfície de contacto ainda com tanta gente, que devias ser melhor a fazer aquilo que tens, não é? Seja através de comércio, e-commerce, seja através deste de, de, de, de tipo de, de funcionalidades, tu podias tentar fazer e recuperar algumas. Nós perdemos o pé nesse sentido, eu nunca vejo nunca, essa história do Facebook como eles roubaram-te pura e simplesmente a publicidade. Não, eles criaram também novas funcionalidades e coisas que as pessoas nem sabiam que queriam, mas queriam. E nós não tínhamos nada disso. Por isso não vale a pena estarmos aqui a chorar só, ganhar os grandes gigantes e tudo isso. Agora, outra parte era aquilo que tu falavas, eu acho que a obrigação dos governantes é regular. Eu obedeço a uma série de regras para trabalhar. E tenho que levar com a ERC e com questões burocráticas todas em cima de mim, pá, que eles nunca têm que levar. Aí ah, Eles não são a mídia. Então, sejam o que for, classifiquem-nos como quiserem. Agora, não podem é fazer aquilo que o legislador tem feito ao longo dos últimos anos, que é abdicar ter um, um problema. Claro que eles têm problemas muito graves. Pá, claro que há coisas que eu acho, nomeadamente naquilo que tem sido nos últimos anos, hum, questões complicadas em relação à democracia, à, à desinformação, a tudo aquilo que nós sabemos, de prova provada estas plataformas contribuem e não contribuem porque só está lá o que as pessoas querem ou que só está lá o que as pessoas desenham. Não, há uma coisa chamada de algoritmos que determina da mesma coisa que uma direção editorial aquilo que as pessoas veem e não veem. Enquanto o regulador ou enquanto o legislador não chegar a esta superfície, não chegou a lado nenhum. E por isso tudo aquilo que vai andar aqui a navegar à volta disto, é pá, podemos encontrar, medidas paliativas, por os senhores a pagarem-nos a nós, mídia, parte da informação que nós temos e tudo isso, eles já são, como tu dizias, um bocado bastante maiores do que isto. O problema deles já não é um problema com a imprensa, é um problema com a democracia, e eu acho que epa, quem não olha para isto ou está à espera que sejamos nós a fazer contraponto a eles, pá, também não está a brincar. Claro que os jornais sempre foram um problema de democracia, nós sabemos disso, por isso é que estamos na Constituição e tudo isso. Ora, se estes senhores representam desafios similares, pá, então é preciso, eu percebo, demora tempo, As plataformas são continentais, tens esses desafios todos, mas temos que lá chegar de alguma maneira, uh... Os governantes, acima de tudo, têm que lá chegar. A decisão de cortar um homem como o Trump dos meios e dos mídias não pode ser só uma decisão, por muito que eu, eu me sinta aliviado, embora tenha deixado de me rir e de nada as coisas, mas por muito que tenha isso acontecido, não podemos deixar isso só nas mãos de uma empresa. No mínimo tem que haver, tem que haver sistemas de recurso. tu tens que haver maneira em que tu reclames isso, porque hoje é em nome da liberdade e da inteligência e amanhã é em nome da, da ditadura e do silêncio. Sim, essa é uma parte do problema, é tu não teres bases sólidas às vezes para, para saber o que é que vais arriscar, não é? nós, temos, nós passamos numa fase em que é para a audiência, a audiência vai conquistar isto tudo, a publicidade em display, a malta não precisa de fazer mais nada, isto mostra, mostra, mostra, são centenas de milhares, nós vendíamos 70 mil jornais, agora temos 300 mil gajos a ver, isto de certeza que vai dar, não deu nada, a gente já sabe onde é que isto está, nas ruas da Amargura. Ah, ah vídeo, vídeo, vídeo, vídeo, muito vídeo, muito vídeo, uh, comunicação é vídeo, é pivot do vídeo, tudo para o vídeo. Epá, bem, já morreu. Agora é tudo subscriptions, e andamos assim nestas ondas, agora tudo subscription, a subscription é que vai dar isto tudo, os assinantes, a comunidade fiel, ou, ou, ou, num país com literacia, com níveis de literacia que a gente sabe que tem. Isto não mudou, não mudou a literacia, não mudou o facto das pessoas acharem que podem ter informação de borla, não mudou muita coisa nós mudamos, nós somos melhores a fazer assinaturas, nós somos melhores, se calhar, a fazer vídeo, mas o resto do mundo mudou menos que nós. Eu acho que em alguns momentos tens feito experiências, eu acho que ao nível da gestão não tens solidez suficiente, na maior parte dos sítios por onde eu passei, para não só, nem é tanto às vezes não teres as as experiências e levá-las até ao fim. Eu fui para a Lusa e a Lusa ensinou todos os jornalistas a fazerem vídeo. Não era porque no caso da Lusa fosse o vídeo que fosse resolver nada, era porque numa, num negócio em que o teu negócio está absolutamente pré-determinado à partida, tu fazes texto e fotografia, se abris caminho para fazer vídeo, sendo que tens provavelmente uma das melhores redes de correspondentes no país todo, é pá, mesmo que haja nem 10 vídeos, 5 sejam mal feitos ou, ou 5 sejam para deitar fora, 5 são bons. Isso faz diferença num, em que, num país em que, ao contrário do que acontecia antigamente, as televisões desapareceram do terreno. Recuaram. Quando tu falavas há bocado no início, eu concordo contigo que havia um entusiasmo enorme à volta da imprensa à volta do aparecimento do público, e que o público é muito determinante nesse aparecimento da novidade e da exigência da imprensa, e de finalmente daquele turbilhão das nacionalizações e das privatizações e tudo isso, tivestes, epá, as televisões a aparecer. Eu lembrava naquela altura em que não havia televisão que não quisesse abrir uma delegação a série no Porto. há ah, como os jornais, eu saí do, do público para ir para um jornal, para um grupo, que quis abrir uma redação no Porto, hoje. Se tiverem um correspondente, estás com sorte. Por isso. Era, era de facto um, um, um mundo completamente diferente. Hoje eu acho que em algumas situações faz-se uma ou outra experiência, eu estive numa experiência maluca de, de, de vídeo no, no, na Global, do digital. Acho que uh, nem aquilo é, nem em, em algumas destas experiências as coisas são devidamente preparadas para tu despistares a partir de problemas, nem são levadas depois até ao fim, desistes com muita, com muita facilidade Tu deixas cair ou desistes. Se calhar porque a decisão inicial até podia estar mal tomada e por isso, se calhar, não, também não vale a pena insistir muito. Mas acho que falta alguma capacidade de estabeleceres com, com firmeza e com clareza aquilo que vais fazer e de saberes antes e medires antes os vários escolhos que tens pelo, pelo, pelo caminho. E por isso, de facto, faltam experiências epá, razoavelmente inovadoras nos vários lados. Eu estou aqui a pensar noutras coisas que não tenham nada. A ver comigo, eu acho que a empresa já teve também uma experiência de vídeo, que eu já não lembro como é que se chamava, e que, oh, de coisas mais novas, O SMEC. O O Não existe? Não, desapareceu, já tiveste experiências aqui a nível local, de informação local, como o Corvo também, não conseguiu ter meios de sustentabilidade, quando tu olhas para aquilo faz sentido, faz sentido que uma capital, com o tamanho de Lisboa, e, pá, não tenha nenhum órgão de comunicação local. Que, que, qual é o órgão? É timeout? Não há nada. Eu, eu, eu digo isto porque o meu sonho era fazer uma revista de base local. Por isso é, pá, digo isto porque eu gostava de fazer. Uh, mais na minha cidade do que aqui. Mas, mas a minha cidade é Porto. Não é, não é que Lisboa, que tem os recursos e que tem a dimensão que tem. Como é que é possível? Eu tenho, mas isto vive-se desde o princípio, tu não tens aqui um problema só de mídia. Eu tenho uma amiga que é, que é professora universitária em, nos Estados Unidos. E outro dia chegou-me e perguntou e onde é que está a revista da Universidade do Porto? E disse, o que é que tu estás a falar? Não, então um jornal, os alunos não fazem, não há uma revista. eu disse, não, isto não é possível para ela não lhe cabe na cabeça que em cada universidade centro de conhecimento e tudo isso não haja uma publicação que, que não é uma publicação não é a revista dos alunos isso não interessa para nada aqui para de campeonato uma publicação de discussão de ideias debate notícias não lhe, não lhe passa pela cabeça Ora, se nós não temos isto então falar da universidade do Porto que é só uma, uma maior só uma das maiores do país a segunda maior se não tens nada disto, como é que tu vais ter a seguir? Ou seja, há uma parte disto que tem a ver com trabalhos públicos, de consumo das pessoas e por isso é muito difícil, não chega, acho eu culpar-nos culpar a nós só, jornalistas, gestores de mídia e tudo isso, por aquilo que acontece, acho que tem a ver com, com esse ecossistema. Ao mesmo tempo, se calhar partilho a tua interrogação, mas não há mesmo nada, não conseguimos pegar numa coisa gira que foi, seja feita, se calhar somos nós que não... pá, ah, digam vocês também, mas eu, se calhar somos nós que não vimos, epá, já vi uma ou duas coisas a em giras, que tenham tido muita sequência, ou muita capacidade de afirmação, é que eu não vejo, sei lá. Eu, por exemplo, achei que a abordagem que o Expresso fez ao desporto com a tribuna, é uma experiência engraçada, mas aquilo não foi, eu acho que já parou não foi, não tenho certeza, estou a falar disto sem, interrogando-me sobre isso. Não, ainda existe, está lá, mas a capacidade que tu olhavas para aquilo ao início, de ser uma coisa maior do que aquilo, parou e acho que ficou como e acho que acontece isso como com uma, como uma série de coisas na nos nossos mídias não tem ou não tem solidez suficiente no arranque ou não tem persistência suficiente para que para serem levados até ao fim e por isso vivemos um cenário um bocadinho pobre epá, em que os únicos exemplos que tu tens de de experiências jornalísticas, são de coisas militantes, ou tudo que, que se inscrevem num, num registro muito diferente daquilo que será epá, a luta pela conquista de públicos, mais alargada do que simplesmente falar para o meu rebanho. Isso é, outra, é outro campeonato possível e também interessante, mas menos estimulante em termos daquilo que é a nossa indústria. Como todo, como todo bom português tinha um disco duro com filmes que os amigos me passavam, ou quase até mesmo,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 que não foram fechados agora com, os, com as coisas. Existe o Júlio Diniz, que quando apareceu a internet já era um salão de bairros. Existe o Val Formoso, que quando apareceu a internet já era uma sala fechada ou, depois uma igreja universal do reino de Deus. Esses cinemas de bairro todos também desapareceram. Tem a ver com as nossas formas de convivialidade, com, com a maneira que trabalhamos e com a estupidez de Portugal ter mandado para os arrebaldes todas as lojas e todos os cinemas numa coisa chamada shop, centros comerciais. Tem a ver com a maneira como construímos cidades.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 de voltar atrás, nem há, de, nem há desejo, espero eu, de voltar atrás. Agora, não se faz tanto porque as redações foram diminuídas para metade, não, não, tem, não tem a ver com muito mais coisas, Nós, a nossa matéria-prima são notícias, mas as nossas máquinas são pessoas, e se tu de, de, reduz o teu parque industrial para metade das pessoas, tu produzes necessariamente menos. E, e hoje estamos a falar do público que ainda tem, certamente, a maior redação de imprensa e uma das maiores do, do país, e eu penso em camaradas nossos que estão a fazer jornais com com 20 pessoas e coisas que se. coisa que nem sequer dá. quase heróico, não é? Aqui há um lado quase heroico, Ou seja, eu acho que isso não se faz porque tem a ver com, com aquilo que tu falaste no início, é a crise. é a crise é isto. A crise mede-se, obviamente, na no menor, na menor qualidade, pá, mesmo de nomes. O público então teve aqui um. Ah, eu tive a sorte no Porto de, de ter uma espécie de. e aqui, Lisboa não era diferente. Que, da Danata, isso era mais visível lá, até porque a maioria mais. Pequena. Tive esta nata dos melhores jornalistas que, que praticamente, que estavam na cidade, foram arrebanhados para ir para o jornal, fosse o melhor jornalista de crime, o melhor jornalista de desporto, ah, e durante uns tempos, enquanto eu fui estagiário, pude conviver e trabalhar com, com eles e com o grau de exigência que eles, que eles tinham em relação a esse trabalho. Eu acho que isso, apesar de tudo, em algumas coisas no público, não se perdeu, longe disso. Agora, o número é que é, faz diferença, não é? Não tem às vezes a ver com a qualidade das pessoas e atenção que nós temos, na medida do possível, nomeadamente em relação àqueles que são mais velhos e com mais experiência e memória, temos, na medida do possível, o público tem tentado manter, depois da razia que foi há uns anos, ultimamente temos tentado manter connosco, de uma forma ou outra, todas as pessoas que, que, que têm, este know-how para nos dar, ou seja, não abdicamos nada disso para essa renovação, para as gerações mais novas, que também estão cá e entram muitas, mas não abdicamos nada disso com a ideia de que agora precisa é de um gajo que saiba pegar no tripé, o marfio, claro que preciso, claro que todos eles devem fazer saber fazer isso. Ora, eu lembro-me bem de um encontro de quadros, hum, de um encontro de quadros de, de, de, de, de, na altura da Control Invest, hoje Global mídia está num grande hotel, daquelas coisas que ali vai é, muita gente e não sei o quê, e alguém vai lá fazer assim um bocadinho, ao discurso disruptor e tudo, mas quantos aqui é que sabem gravar, filmar, e, ou fotografar, filmar e não sei o quê? E, e eu e o tal meu colega, Alfredo Leite, que, foi da, que está na Cofina agora, é. E yeah, qual é o problema? Porque tínhamos os dois, epá, já tínhamos uns smartphones e sempre gostamos de fotografia e tínhamos feito rádio, ah, mas não era, não era de facto vulgar, e menos vulgar ainda nas fias, com alguma idade, e quando tudo isso epá, aqui vinham todos do, do papel. Evidentemente nós continuamos, nós queremos pessoas que sejam, que no mínimo tenhas uh, essa noção e capacidade para mexer os vários cordelinhos. Mas, por exemplo, e depende dos meios, num é? meio como ao público, eu acho que, na medida do possível, tu deves conservar alguma especialização, independentemente de eu, como faço, para poder gravar um podcast e fazer amanhã uma coisa e tudo isso, mas acho que há algum nível de especialização que deve ser mantido e a mim não me choca nada ter um camarada que diz, epá, eu só sei escrever, mas faz é muito bem. Que investiga muito bem e dá boas notícias, porque só sabes escrever, ah, porque o outro é outra coisa. Ah, eu não sei se é que há grandes notícias, mas eu faço hoje um vídeo e amanhã também é útil. Há ah, lugares para as várias coisas. Agora, um jornal, com a exigência, com o nível de que tu estavas a falar de, de, de, de, de, de, de, de, dos diferentes patamares de informação que é necessário ter no público tem que se fazer com, com, com esse tipo de, de especialização. E a especialização custa pessoas, e, este, e isso é que se tornou mais difícil nos jornais. Nós aos poucos estamos a tentar ver se conseguimos contrariar isso, eh, embora eu acho que muito disso passa por, por, por outras coisas, que não têm a ver só com capacidade de fazermos melhor jornal. Voltamos à nossa conversa, que é dos limites do próprio mercado, não é? não, não chega, eu posso fazer o melhor jornal do mundo. Se não houver gente para o comprar, não é porque eu esteja errado, mas também não é porque o público está errado, é o que é. E por isso nós temos que olhar isto já enquanto empresa, epá, os nossos produtos muito bem, para perceber o que é que estamos a fazer e para perceber onde é que estão as fontes de rendimento que te permitam continuar a alimentar aquilo que tem que ser a tua principal função e, e, e negócio, que é fazer bons jornalismo. Uma coisa é que tu tens, e o, o, a luz, por exemplo, e o público já fizeram experiências com a escrita automática de robôs para coisas simples, não é? Outra coisa é esse nível de fraude que tu estás a falar. Eu estamos a falar. Eu vejo, é assustador. É assustador. Nós vamos cair, nós vamos enganar e vamos ser enganados. Não há, não há maneira de evitar isso. A única esperança, eu julgo aí, a única esperança é, é obviamente, para já. Sublinhar, e aqui é o meu mantra, a importância dos intermediários, dos jornalistas e dos processos. Isso aí, é pá, quanto mais estiveres aí, eu acho que as fake news são aliados do jornalismo, entre aspas, não é? Sendo, obviamente, uma coisa terrível para a, para, a, para a comunidade, uma coisa terrível para denegrir até às vezes os próprios jornais, mostram a validade de tu teres pessoas que são especializadas nisto, teres processos e teres meios próprios só para trabalhar na informação, porque não tens confiança confiar no resto do selvagem, não é? Pá, no resto, eu acho que a única hipótese aí é a própria capacidade, que é a, história do, a velha história da burla, não é? Tu arranjas um sistema melhor para, para contar a burla, a burla arranja um sistema melhor para vigarizar o programa de contabilidade, e o programa de contabilidade evolui e vai evoluindo. Eu acho que um dia temos que estar nós, se calhar nós jornais, nós governos, a pagar inteligência artificial para fazer a despistagem de... Todos os vídeos, todos os sons de não sei o que para conseguir fazer. Tu há bem pouco tempo tiveste um caso interessantíssimo de um fotógrafo que, propositadamente, construiu toda uma reportagem a partir de sua casa com fotografia. Ele é fotógrafo e quis explicar que era possível construir uma reportagem toda, eu julgo, pá, passada numa... a piada estava aí, eu agora não vou dizer as neiras, porque não vou lembrar do nome da, da, da terra, mas era um daqueles sítios onde eles tinham identificado, ali na Letónia, na Estónia, onde tinhas uma espécie de ilha de, de, de fake news, ou seja, onde eles construíam fake news para os Estados Unidos, e ele alegadamente foi lá fazer uma reportagem, só que não fez nada disso. Construiu tudo, construiu imagens, construiu pessoas em inteligência artificial, a tudo. E conseguiu vender, fazer uma exposição e acho que ganhar um prémio. Claro que ele fez isso para, como exercício para fazer um bocado a tua pergunta, para alertar para o que está a acontecer e para a nossa impreparação para fazermos isso. Não, nós não temos, neste momento, nenhuma rede que te permita não ser epá, devidamente enganada. A única que temos, às vezes, e o público padece disso, entre aspas, mas esperemos que os nossos leitores percebam, às vezes é o tempo. A única coisa que a gente tem para lutar é, é, é no tempo, deixar que o tempo te ajude a filtrar determinadas coisas. Por isso é que a gente não somos mais rápidos a dar notificações. Por isso é que às vezes demoramos um bocadinho mais a dar a notícia. Entre dizer Bloco, vota contra, ou depois ouvir a Catarina Martins no minuto a seguir a terem dito isso, mas estamos abertos até quarta-feira, se houver alguma novidade, sim, eles deviam votar contra, nós percebemos isso, mas o que a senhora disse de facto é que estavam abertos até quarta-feira para ver uma novidade. Não, a parte dos mídias deu todos, é pá, Bloco, vota contra, logo. Nós demos a coisa temperada no tempo, só o tempo, porque tempo de esperar que ela diga que ela fale e que nós construímos a notícia e lemos é que te faz nessas outras coisas que tu vais ser apanhado um dia destes com uma declaração em vídeo. depois temos os nossos, evidentemente nós estamos a pensar nisso e andamos a trabalhar, para ferramentas de, de alguma certificação, alguma capacidade de, de perceber quais são as fontes. E aí algum trabalho também que nos ajuda a nós mais uma vez nesse combate, eu acho, entre fake news e tudo, nós, nós no mínimo vamos tentar saber. Se vocês acham que este discurso, não tem dúvidas, vão lá ver se está no público. Faça aquilo que faça a malta mais nova, mas viste isso aonde? Aquelas perguntas sempre. Ah, no Facebook, mas vinha de algum sítio? Ah, deixa eu ver. Ah não, era assim, aqui um gajo. Então para que é que estamos a conversar sobre isto? Porque é que eu estou a perder tempo a falar sobre isto? Ah, então, <risos> ah, o amigo que chega em casa e quer falar de uma polémica qualquer, tu viste aquele título, assim, e leste mais do que o título. Não, eu vi o título, queres ler a notícia, então vamos os dois ler a notícia e vamos perceber, lá está, está. gastar um bocadinho de tempo e pensar, então lemos os dois a notícia, tu achas que é exatamente o que está no título, ah, mas o título engana, está ah, bem, mas tu lê o resto, porra, que assim percebes melhor do que é que o título está a falar, senão estamos sempre a navegar um bocadinho nisto. Agora, é susto... Pá, a primeira reação em relação àquilo que tu dizes, nomeadamente naquilo que tem a ver com manipulação de imagem e de som, é absolutamente assustador, Pá, a capacidade que já têm de fazer coisas e nós nenhuma, quase, ou muito pouca para, para perceber, Pá, além das tradicionais, não é? Se um dia destes vir o vídeo do Marcelo a dizer um disparate, epá, e se nós acharmos que aquilo é tão louco que, que pode ter sido uma coisa dessas, temos que de pegar no telefone ligar e ligar-lhe e perguntar-lhe se ele tinha dito mesmo aquilo. Ou seja, voltares àquela à coisa mais básica do mundo, que é a confirmação de vida voz com, com as pessoas, é isso que a gente continuará a fazer e volta ao início, é, epá, checar a fonte, perceber o contexto, epá, enquadrar. Um, a informação é uma preocupação, nós no público aqui temos vários programas de literacia para os mídias, fizemos uma aposta forte nos últimos três anos nisto, na esperança de, de criar também melhores leitores, mais exigentes, mais capazes de ler e mais capazes de... Quando, a partir de determinado momento em que a gente lhes passa alguma informação, perceberem a diferença que faz o jornalismo profissional de, desse universo que nós falámos na primeira pergunta dos mídias em geral, que é, que é outra coisa, que tem de ter o seu papel, eu não, nunca mais serei o Facebook, já posso ter tido pensamentos desses quando aquilo começou a aparecer no, no início é porque nós não fazíamos uma coisa semelhante, não, mas já não vai acontecer. Hum, mas ainda, mas ainda temos, acho eu, um papel para, para, para desempenhar aqui, nomeadamente sendo uns chatos de caraças no que diz respeito à, à verificação e à credibilização de informação, há, há, há ferramentas também automáticas para, para começar a trabalhar nessa área e, e para fazer algum trabalho mais, mais profundo nessa área, acho que vai demorar algum tempo, mas também vão aparecer, não menos tentadoras do que as que mudam coisas e põem os atores a dizer coisas que nunca imaginaram.